Flamengo vence Altos por 2 a 0 no agregado 4x1. Ufa! Até que enfim, o Flamengo voltou a ganhar. Depois de passar jogos e jogos sem ganhar nada, né? Perdeu o Botafogo, o Patrocco né? O último jogo que eles ganharam foi lá no jogo contra... né? Foi no um jogo contra o Autos, né? Foi o último jogo que o Flamengo ganhou lá. Então o Flamengo voltou a ganhar aí, né? É, o Flamengo agora é, é, aí é, o, é a terceira fase da Copa do Brasil. Está nas oitavas de final. Agora, a gente tem que do sorteio da CBF, né? Sorteio da CBF aí, né? É, e a gente pode esperar aí um, um jogaço, né? Se for um time assim... Pequeno, né? Tem time também que tá avançando, se... Né? Porque hoje o Português vai enfrentar o Corinthians, Acho que dá Corinthians né? e o, o Cuiabá vai enfrentar o, o Atlético Goianiense. Provavelmente pode dar Atlético Goianiense né? ou Cuiabá. Cuiabá está no Sul-Americana, então provavelmente pode dar Cuiabá. Né? Então vamos torcer para o Flamengo ganhar nas oitavas de final. Vamos torcer também. Que o Flamengo ganha é uma Copa do Brasil, né, cara? Cara do céu. Já faz um anos e anos sem ganhar nada. Nada mesmo. Porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013 e aí já faz um, uns oito anos, né? Nove anos que não ganha. Muito tempo, né? Assim como passou 38 anos sem ganhar a Libertadores, vai passar também. Mais anos e anos sem ganhar a Copa do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Olha, vamos ganhar essa Copa do Brasil, né? Porque a diretoria é fraca, né? Até hoje, antes do jogo contra o altos fizeram aí um protesto contra o Landim, né? Que quando o time perde, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, o Landim, que querem pensar em Petrobras... Petrobras, que a gasolina tá caro, né ele quase foi presidente do, da Petrobras, mas não foi, perdeu né, aí a diretoria é fraca né, a diretoria é fraca quer pensar em política né né, que diretoria fraca é essa quando o time vai pegar um Botafogo Antes do jogo O que tem que fazer? Cobrar Ei, Você tem que fazer isso e isso E jogar sério no Botafogo É isso gente Não falar nada né? Tem que falar sim Tem que falar mesmo Tem que cobrar Ah não, não vou falar não eu, eu, É eles que, é que resolve lá Se eu for me perder, tá bom Tá bom demais Não, não é isso né, porque hoje a diretoria do, do diretoria tá fraca hoje, o Ladi, que é presidente do Flamengo, não tem coragem de cobrar o Paulo Souza, porque o Paulo Souza já tá vindo uma pressão, o Paulo Souza porque o Flamengo há muitos jogos, dois jogos que não ganha, o último jogo que ele ganhou foi contra o Altos, né, e a gente tem que, a gente tem que tá é criticando a diretoria Né Porque para com isso gente O Flamengo tá, tá, tá bem Foi bem o jogo de hoje? Foi Mas também você, você vê os outros jogos Não foi bem gente Não foi Ah contra o Botafogo foi péssimo Porque o Botafogo não atacava E o jogo contra o, o Tadias Foi pior ainda Porque deixou o Tadias virar e aí depois o Pedro foi lá vir e empatou o jogo. E é isso. Agora falar agora do jogo. Porque hoje os gols foram marcados por Gabigol e Vitor Hugo, né? É, o Vitor Hugo aí é marcando o segundo gol dele aí. Quer dizer, o segundo, é, o segundo gol do Flamengo, né? E o primeiro gol dele como profissional, né? É, parabéns é Paulo Souza dando moral para o Fitor Hugo, e deu mesmo, né? Porque jogou o jogo contra o né? contra o Altos. Né? Ele acabou sendo. acabou entrando no segundo tempo. E hoje foi a mesma coisa: entrou no segundo tempo, já fez o gol dele. E é isso, né? O é, Paulo Souza dando moral para os garotos. Tem que dar moral mesmo, gente. Tem que dar moral mesmo. Cara, o, o cara quando, quando tem uns 30 anos ou mais de 30, meu irmão, o cara não, não joga, cai de rendimento e, e, e, e, e às vezes é apagado do campo, né? Então tem que dar força os moleques, né? Os moleques que né? correm mais, que, que jogam mais, assim como tá dando pro Lázaro e também é, pro João Gomes também. São, são garotos que joga muita a bola, o, cara, o João Gomes, por exemplo, principalmente, tá jogando muita bola, Lázaro também, que já marcou o gol, tá jogando bem, o Vitor Hugo agora, né, é, que tá aí, mar, que, que fe, marcou o gol dele hoje, e tem que, tem que dar moral mesmo, porque, gente, não dá moral, né, mas dá moral pra quem, né, então é isso, olha, Agora, a gente fala agora, o Flamengo, vai para as oitavas, né? A gente tem que dar os parabéns aí para o Flamengo dessa vitória, que foi boa essa vitória. Foi importantíssima, porque o Flamengo foi bem, foi bem muito. Agora, nos outros jogos também foi muito mal, né? Foi péssimo, né? E aí o Flamengo agora vai enfrentar o Ceará, gente... É o Ceará é forte. Ceará está na sul Americana, não é pouco não. Ceará lá no Castelão, né? o jogo vai ser domingo. E aí vamos ver qual é a. qual é o jogo. Qual é o jogo do Flamengo que vai fazer o Ceará. Bom, porque na última vez, né, empatou por um a um ano passado, 2021. Ah, o primeiro turno já estava acabando. E aí o Flamengo até que empatou o jogo. Um vinha, né? Fez o gol no primeiro tempo e o, Itinho, né? Fez o gol no segundo tempo, né? Um a um jogo. Equilibradíssimo, né? Foi difícil. E venceu 2 a 1 um, né? Em cima do Ceará. Ah, tá até lá o vídeo também. Lá, tá, tá até o vídeo lá no canal eu gravando o jogo do pós-jogo de Flamengo e Ceará. Tá lá, tá bom? É, foi 2x1 o um Flamengo. Então, pra quem, é, pra quem é inscrito no canal, pra quem não é, assiste lá pra dar uma forcinha lá pra gente, tá bom? Então é isso. O Flamengo enfrentar o Ceará. O Flamengo vai enfrentar o... Depois vai enfrentar a equipe do Esporte Cristal no Maracanã na próxima terça. Com o Esporte Cristal não tá mais, não tem mais chance, né? Agora resta saber se o Flamengo vai fazer a parte dele, porque tem que fazer a parte dele nos dois jogos. Se perder, né? Se perder vai vir uma pressão para o Paulo Souza. né? Se perder para o Ceará, gente, porque o Ceará é difícil de jogar nós era até fácil de jogar com o Ceará, né? Porque tinha aquele timezinho velho que não jogava nada no Ceará. Hoje, meu irmão, hoje o time tá, tá muito bom porque o, o futebol cearense evoluiu muito, né? O futebol lá deles, né? Então, o Flamengo tem que ter muito cuidado nessa, né? E também tem que ser mais raçudo, né? Chegar na raça, como fez hoje, Chegou na raça, chegou com tudo né? E é isso não, Então, não se esqueça De inscrever no meu canal Deixar o um like E ativar as notificações para você não perder nada, nada. Por que é, é para ativar as notificações para não receber nada? Porque você vai Você vai aí é, Ativar as notificações E receber vídeos novos aqui no canal Tá bom? Valeu e Até lá, fui!